Quase todos os investigados, a primeira pergunta era sobre o museu era do Lula. Ah, então, ah, uma, eu, eu diria quase que uma casa às bruxas eu, eu sinceramente não sei porque eu fui o melhor presidente da República para o Ministério Público. Eu fui o melhor Presidente da República para a Polícia Federal Eu fui o Presidente da República e, no, e, no, e no, nos 12 anos de PPT Foi o momento em que nós fortalecemos, mais fortalecemos as instituições de fiscalização A Controladoria da República foi fortalecida, a Polícia Federal foi fortalecida O Ministério Público deu é um estado de autonomia em que a gente ficava sempre o primeiro da lista Para não permitir que ele fosse chamado de encadentador Criamos a lei da transparência para permitir que o jornalista tivesse acesso a tudo então, se tem alguém, se tem alguém que criou o conceito de que a lei é para todos, somos nós, do PT. E queremos ser julgado, nós não queremos evitar ser julgado. Agora, o que nós queremos é que o julgamento se dê na base da prova. Eu quero que alguém prove. Não é possível que eu tenha o tanto dinheiro que eles sabem que eu tenho. Eles não acharam um centavo meu e já acharam de muitas outras pessoas que eles nem falavam. Eu tenho um valor na minha vida que eu não abro mão que é o valor do orgulho de ser honesto. Realmente é o seguinte, eu, eu tenho visto a entrevista, eu senti firmeza, eu senti postura lá, eu senti estrutura do Lula. É, na verdade, pessoal, é muito fácil julgar as pessoas. É muito fácil chamar de ladrão, roubalheira tal, tal, tal, tal. Eu posso dizer uma coisa para vocês aqui. Você, eu, a maioria das, da população é embalista. Somos embalo, somos movidos a embalo, correto? É, eu só quero dizer o seguinte, quem é você, quem sou eu, quem somos nós para julgar alguém que a justiça, que o poder legislativo não conseguiu julgar? Então o Lula foi muito conclusivo nas palavras... E que ele está à disposição da justiça e que ninguém conseguiu provar nada. Então, até aí, eu também não posso julgá-lo. Eu jamais vou postar algo criminando que eu nunca postei na minha página do Facebook, vocês podem ver, e nunca compartilhei páginas que falam mal do Lula. Seria eu, não íntegro e desonesto, acusar uma pessoa que, que nem eu tenho certeza, que a própria justiça não tem certeza. Mas uma certeza eu tenho, ele foi muito firme nas palavras, e o Lula, para você aí, para você que, que, é, que desce a lenha, na gestão presidencial do Lula, nosso país era bem melhor. Era bem melhor. É que eu deixei a presidência em 2010 sendo o presidente da república mais bem sucedido do começo do século 21, sabe? Quando as pessoas contratavam a palestra que a gente perguntava, o que vocês querem que eu fale, o era, o Lula, o que nós queremos é que você diga qual foi o milagre de ter 40 milhões da miséria, 30, 40 milhões leva para a classe média, 36 milhões de pessoas está saindo da miséria absoluta, fazer o Brasil ser respeitado como você fez. Era isso que as pessoas queriam saber. Era isso que eu fazia fazia e fazia muito bem. Até uma corrupção sistêmica. Partidos que usavam o argumento da corrupção contra o PT, como o PSDB, você vê figuras importantíssimas do PSDB sendo acusadas. Há também gente é, é, do PMDB. É, é, os defensores da Lava Jato argumentam, presidente... De todos os partidos. De todos os partidos, então. Mas os defensores da Lava Jato argumentam que a exposição dessa corrupção sistêmica, e o ex-presidente Fernando Henrique até falou que a classe política brasileira está devastada. Me desculpa aí meu querido Michel Temer eu vou em ti mas meu irmão poxa vida qual o futuro que tem para os meus filhos qual o futuro minhas filhas vai ter cara com essa mudança que vocês querem fazer segundo eu acho que nós precisamos de uma reforma política para acabar com o fisiologismo no Brasil a Operação Lava Jato ela tem mérito na medida que está apurando a corrupção. Qual é a crítica que eu faço à Operação Lava Jato? É que o juiz Moro subordinou o sucesso da apuração à da criminalização das pessoas na opinião pública pela imprensa. Ou seja, quem sabe das coisas, não sou da demogada de defesa, quem sabe das coisas é a imprensa primeiro. Primeiro a imprensa sabe, ela execra as pessoas na opinião pública e depois facilita o trabalho de condenação das pessoas. É isso que eu condeno. Eu condeno porque todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem que ter, viver democraticamente nesse país e, e, e é um processo seletivo na denúncia. Eu acabei de dizer da denúncia do Emílio Odebrecht sobre a empresa que ele criou com a Globo para interferir nas privatizações do governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu não vi ninguém investigar isso. E a questão jurídica, porque há uma expectativa de que o Moro, provavelmente... Condeno o senhor. É, é o que todo mundo diz, né? Mas enfim, há essa expectativa. E se houver uma condenação em segunda instância, isso o senhor teria que recorrer ao STJ, ao STF, para manter as suas condições de elegibilidade. Se o senhor, presidente, tiver condições jurídicas de ser candidato, o senhor já tomou a decisão política de ser candidato? O senhor será candidato? Primeiro, eu vou ter condições jurídicas de ser candidato, porque não há nenhuma razão jurídica para evitar que eu seja candidato. Daí seria melhor eles terem coragem de dizer o seguinte, olha, vamos dar o segundo golpe nesse país e não vai ter eleição em 2018. Acontece. E o senhor será candidato? Que... Todas as pesquisas de opinião pública feita por eles até agora indicam que se eu for candidato, eu tenho possibilidade de ganhar eleições no primeiro turno. Não, obviamente que a gente não pode ficar analisando pesquisa com de antecedência, porque tem gente que está em primeiro, pode chegar em último, tem gente que está em último, pode chegar em primeiro. Sabe? Será candidato? Obviamente, na situação que está, eu serei <risos> candidato. Eu é, não é. dizer, mas eu agora quero ser candidato. Tá e, portanto, eu agora quero ser candidato a presidente da República. Porque na situação que o país está, sem nenhuma falta de modesta sem nenhuma falta de modesta as pessoas sabem que eu sei, as pessoas sabem que eu já fiz. E as pessoas sabem que eu posso consertar esse país. E para começar a consertar esse país, nós primeiro temos que fazer com que o povo volte a ter confiança nele próprio. Segundo, o governo tem que ter credibilidade. E credibilidade é preciso alguém ser eleito democraticamente pelo povo. Então, eu, eu, eu sei, eu digo para todo mundo, quer resolver o problema do país, vamos incluir os pobres outra vez no orçamento. Aí você tem que ter política de geração de emprego, de distribuição de renda, e não fazer o que estão fazendo, jogar a culpa da desgraça em cima do pobre outra vez. E todas as medidas que estão fazendo é para favorecer os ricos. No dia de votar, voto em alguém que preste. Aí você fala, eu não vou votar, eu não voto mais, vou aquilo outro, não adianta, meu amigo. Se o país inteiro não votar, um, dois, três, quatro vai votar. Vai ganhar aquele que tiver dois votos, três votos. Não interessa. Então, nós temos que aprender a votar. Nós só votamos em pessoas erradas, pessoas que nos compram por dinheiro ou por boas palavras. O Dória tem é criticado muito o senhor, é, diz que o senhor e o PT são responsáveis pelo maior esquema de corrupção da história, palavras dele, e que são responsáveis também pela crise econômica, pelos 13 milhões de desempregados, que esse desarranjo econômico começou lá atrás no governo do senhor. É, como é que o senhor responde a essa acusação do Dória? O senhor teve uma eventual candidatura do Dória? Deixa eu falar, quando eu, quando eu era presidente do sindicato... O, o, o Sauer, o presidente da Volkswagen, o presidente da da Mercedes da Ford, sempre se queixavam que eu fazia muita crítica a eles. E eu dizia, faço muita crítica a vocês, porque vocês são os maiores, então precisa criticar. Obviamente que o prefeito de São Paulo, que é cinco minutos de glória, sabe que eu respondo. Eu não vou responder, porque ele tem obstáculos muito grandes antes de chegar para me enfrentar. Ele primeiro tem que governar a cidade. Ele não pensa, ele não pensa que fazendo pirotecnia, andando em ônibus três horas da tarde, eu quero ele pegar ônibus é seis horas da tarde, eu quero ele pegar metrô é seis e meia da tarde. Sabe, eu quero ver se ele foi nas enchentes aí, andar nas ou vai quando tá seco, não. Pirotecnia nós já vimos nesse país, nós já tivemos prefeito, sabe, que ganhou eleição varrendo São Paulo. Nós temos prefeito que, que, que dançava no carnaval vestido de macacão do, do, do trabalhador da faxina. Nós já tivemos presidente que foi eleito também pela mídia, sabe, que vestia a camiseta contra a droga e corria todo o santo dia, era a primeira página todo o santo dia. Pirotecnia não governa nenhuma cidade pequena, não uma cidade grande. Eu vou dizer para você o que eu dizia quando era presidente. Minha mãe, ela recebeu um o alirite de pagamento em envelope naquele tempo, fechado com o dinheiro de todos meus irmãos. Ela contava o que era para pagar padaria, o que era para pagar luz e tal, e sobrava, ela distribuía um pouquinho para cada um. Sim. Não gastem mais do que vocês ganhem O mercado não deve essa, ter é o senhor é a minha O mercado pode entender sim ah, saber por quê? Porque o Banco do Brasil vai voltar a ser banco público Porque a Caixa Econômica vai voltar a ser banco público Porque o BNDES vai voltar a ser banco público Ele tem que saber disso Então, meu amigo Eu concordo aí Com as palavras do Lula Se hoje o Lula fosse presidente Candidato a presidente do nosso Brasil Eu votaria em Lula Não interessa ou que o filho do Lula, ou com, os, ou com a roubadeira que está tendo dentro do, do, do PT, a roubadeira que tem com os petistas, esses camaradas têm que ser presos, Têm que pegar o dinheiro desses camaradas, os bens desses camaradas, vender e devolver o dinheiro aos cofres públicos. E com esse dinheiro, investir na saúde, quantos postos de saúde, quantos UBS nós temos, quantos hospitais, mas não funciona um. Nenhum funciona, o povo está morrendo, as mínguas. Para que se constrói tanto hospital? Qual o motivo de construir tantos hospitais? De tantas UBS, se não funciona. Isso tem um motivo, tem que ter um motivo. Não precisava de construir tantos UBS, tantos hospitais. O que bastava era colocar médicos para trabalhar e pagar bem. Para que ele não, não queira sair do, do emprego, perder seu emprego. E colocar regras também para os médicos, para os funcionários públicos. Colocar pessoas capacitadas, pessoas que estão interessadas em cuidar da saúde. Era isso que nós precisamos, cara. Chegar no hospital, seu atendimento rápido e, e precisar de uma cirurgia, olha, entra na sala, tal, tal, tal. Era isso que precisamos. Isso é administração. E essa administração, ela vem do governo. Mas o governo não pensa nisso. Vamos abrir... Quantos milhões custam para abrir um hospital? Quantos milhões custam para abrir uma UBS? Para não funcionar? Não era melhor investir naqueles que já estão funcionando? Nós precisávamos de um governo digno. Sabemos que o país não vai não ter não tem mudança, que o país não vai melhorar, porque isso é bíblico. A palavra de Deus fala assim, que quando o país, quando o governo cobra imposto demais... A terra padece, a terra acaba na desgraça. Isso diz a palavra de Deus. E, e é isso que está se cumprindo entre nós. Eu quero ver qual vereador, qual deputado, qual governador, qual presidente que fala que isso é mentira. Só se, se, se escambada aí, não, não, não, não, não, não tem nenhuma Bíblia em casa e não consegue ler. Ou a Bíblia dele, ele pula esses capítulos, porque toda a Bíblia, tanto de católico como de evangélico, ela fala sobre isso. Mas infelizmente. Em algumas denominações Eles não falam esses capítulos Eles mentem para a população eles, eles não passam a verdade da Bíblia E você é realmente enganado E quando o governo Governa com alegria Com sabedoria, com entendimento A terra se alegra Quando o governo é justo A terra se alegra Isso é palavra bíblica Isso é palavra de Deus Então, meu amigo não esperamos mudança, não, mas esperamos que amenizem. Que vivemos dias melhores do que o de ontem. Que o amanhã seja melhor do que hoje. É isso que nós precisamos. Precisamos de pessoas dignas, honestas, para trabalhar para São Paulo. Olha aí o que está acontecendo aí. Você, trabalhador, hoje é dia, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Que trabalhador o quê, meu irmão? Está todo mundo sofrendo com o salário, que é uma merreca. Você não consegue pagar um aluguel, você não consegue ir no mercado fazer uma compra. Aumentam tudo, cobram sacolinha, cobram tudo e o governo libera. Por quê? O governo ganha em cima disso. É muita, é muita cobrança de imposto. Por que, que o senhor se opõe hoje às reformas da Previdência e Trabalhista? Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, quando a gente fala em reforma, a parte mais pobre da população, que vai ser vítima da reforma, ela pensa que é para melhorar. Meu amigo, você que é petista, você que é Lula, concorda comigo. Nosso país está padecendo, nosso país está indo à miséria pelas muitas cobranças de impostos. Cara, não aguentamos mais. É muita cobrança de impostos. E o Lula falou lá na, na entrevista, é... Devemos cobrar impostos, sim, cobrar mais impostos. Não deve não tem que cobrar mais impostos, cara. Nós pagamos impostos demais. De devem parar a roubadeira. Devem fiscalizar mais as obras públicas. Ah, já aconteceu, já aconteceu. Agora não adianta mais, meu irmão. Se vocês conseguiram, é, conseguirem reatomar aquilo que eles tomaram da população, aquilo que não era deles, que foi foi foi injusto, aí sim manda para os cofres públicos é só tomar é só buscar o que eles ganharam ilicitamente, indevidamente e voltar para os cofres públicos é simples e esses camaradas não tem que entrar mais no poder esses camaradas não tem que ficar no poder mais, não tem que exercer mais poder nenhum, você já rouba uma vez vai roubar outra Deixa governar São Paulo, deixa governar o Brasil pessoas que são íntegras, honestas, capacitadas. Não adianta o camarada ir lá, bonitão, todo arrumadão, ricão, milionário, e falar e acontecer. Ele vai entrar, para que ele quer entrar na política? e algum motivo? Por que, que um, uma pessoa bem estruturada de vida quer entrar na política? Ué, meu irmão, para quê? É porque ele gosta de política? Ou o cara vai entrar lá para ferrar a população? Para brigar, para brigar, apoiar os, os milionários, os ricos? Você viu aí? Olha aí o que está acontecendo. Nós estamos ferrados, cara. Olha as leis que eles estão fazendo aí. Eles estão no papel para ser aprovada. O INSS. Olha aí o que está acontecendo. Eles querem acabar com a sua aposentadoria, querem acabar com tudo. Estão privatizando, estão vendendo tudo. Você você está trabalhando, você sabe o que é uma terceirizada, meu amigo? Se o governo vai te pagar 10 mil reais, a terceirizada te paga... Se o governo tem, se você tem vai ganhar, supondo, se você vai ganhar, mais ou menos, para você entender. Se o seu salário é 5 mil, no terceirizado você vai ganhar 1.500. 3.500 vai ficar para a terceirizada. Quer dizer, é para ferrar o povo mesmo. Você e eu somos escravos. A escravidão ainda não acabou. Aí sim eu concordo que a escravidão, ela existe. Não é mais por cor, não é mais que um outro é preto, aquele outro não, porque trabalha não, essa é a verdadeira escravidão. O governo quer que você fique escravo dele, dependa dele. Vamos que for que seja isso. E como tenho com os empresários, eu duvido... Não é por nada não. Duvido que eu... Mas esse camarada, está tomando paulada dela. até, Mas até não viu? aguentar mais. Que o tenha... Mas entre eu ele e os outros que estão tá aí, comigo, eu sou mais ele de campanha. Eu não permiti... Ele é o escorraçado, ele é o ladrão, é ele é tudo para a população eu queria... Mas enquanto esse camarada estava lá, e se você... ninguém estava mexendo no direito do cidadão recurso... Ninguém estava mexendo na sua aposentadoria, no seu salário o presidente não pode ter... Ao contrário eu vou te dizer mais. O emprego estava aumentando, não estava diminuindo. Que seja... Meu amigo, nós estamos ferrados, ferrado, ferrado, ferrado. ferrado. Um pireiro, Esse é o um ladrão. Ele não vai conseguir governar Olha, eu sou mais um ladrão do que os outros que estão tá lá dentro. As Porque crianças, centavos, os adolescentes. Que eu tenho quatro... Não tem futuro mais nenhum. Ponto importante na Só... agora... Quero acabar com a aposentadoria, quero acabar com tudo. É, é um que futuro vai ter nosso país 30, lá para frente 30, daqui a 10, 15, mas 15 anos? Mas eu penso filhos, o futuro da minha famílias, família, dos meus famílias, filhos. Família, pelas Beleza, pessoal? Então, quem assistiu o um debate, quem assistiu aí a entrevista do Lula... Debate não, entrevista. Quem assistiu a entrevista, eu acho que ficou um pouco convencido. Correto? E ele falou com firmeza, com estrutura. Não é por nada, não. Não é PT, é quem tem é de PT. Mas eu preciso... Eu preciso falar a verdade aqui. O Lula deixou, deixou muito bem claro as, as, as perguntas que foram feitas para ele. e Ele respondeu com estrutura. Então, meu amigo, pense bem aí. Na próxima eleição, se esse camarada vir para presidente, com certeza, meu voto é dele.